Uhum. Deixa eu ver aqui. Beleza, cara. Tá show, tá A gente vai estar aqui pela Então, boa noite para todo mundo. Eu sou Maurício e eu vou apresentar para vocês uh, o andamento da minha pesquisa, que é um método para identificar pontos de negociação em ações em uh, fluxo contínuo de dados. Isso vai ter, peço até desculpa, mas vai ter bastante cara de trabalho acadêmico, que é justamente o andamento da minha pesquisa. Então, um pouquinho, vou fazer uma apresentação. Uh, eu sou formado pela PUC aqui em Sistema de Informação. Estou cursando ciência da computação, mestrado, com né? a previsão de, de formatura agora para 2020. E eu já trabalhei também na área de desenvolvimento, ETL e testes Basicamente, a cadeia completa né? do desenvolvimento Então, uh, contextualizar um pouquinho uh, da área de ações, né? na área do mercado financeiro uh, O que, que é uma ação? Tem muita gente que pensa que a ação, quando tu compra uma ação, tu está emprestando dinheiro para a empresa e a empresa vai te devolver esse dinheiro depois com algum lucro ou um certo prejuízo Quando na verdade, uh, tu está literalmente virando sócio dessa empresa Então ela é um título representativo de menor fação, mais formalmente né De menor fação do capital social de uma empresa Então quando tu comprou uma ação daquela empresa Tu está virando sócio com um, participação em 0,0001% Daquela empresa. Dependendo do teu montante, tu tem uh, prioridade em votação, em, em votação e prioridade também em recebimento de dividendos e etc. As ações norma elas são necessariamente negociadas em bolsas de valores. Aqui no Brasil, a gente tem a Bovespa e tu necessita também negociar através de uma, de uma corretora ou banco mas você não consegue negociar diretamente na bolsa Tem, tu precisa de um intermediário uh, e a Bovespa, ela movimenta em média 7,4 bilhões de reais ao dia ou equivalente, que é o equivalente a 1,7 trilhões uh, ao ano então é um mercado que movimenta muito dinheiro. então como é que as pessoas normalmente fazem, manualmente para decidir se elas têm que comprar ou vender uma ação? Em geral, elas utilizam dois, duas tipos, dois tipos de análise. A análise fundamentalista, que procura ver, como o próprio nome diz, os fundamentos da empresa. Então, se a empresa está tendo lucro, se ela está tendo prejuízo, se a perspectiva de crescimento daquela empresa no país é boa, se não é, se o governo que entrou é mais alinhado com aquele negócio da empresa, se não é, e... Faz essa análise e tudo tu decide, ah, então essa empresa ela vai crescer e no futuro ela vai me dar lucro. Então eu vou comprar ação ou não, não vou comprar, vou vender agora. E também tem a análise técnica, também conhecida como análise gráfica. Que esse tipo de investidor, ele acredita que tudo que é referente à empresa, se ela está subindo, se ela está caindo, qualquer coisa, ela necessariamente tem que passar pelos gráficos. Então tu utiliza indicadores e... E vê só o gráfico tu não, No mundo perfeito Tu não olharia para notícias também Que é o caso do analista fundamentalista Que ele se baseia nisso Para essa pesquisa, então A gente está trabalhando só Com análise gráfica A gente não trabalha com uh, Fundamentalista Então aqui a gente tem Um, um exemplo do que, que é um gráfico Do gráfico mais básico que tem De uma ação Então cada ponto, cada Ponto desse do gráfico aqui, ele é conhecido como candlestick ou vela japonesa, e ele tem quatro informações contidas nele: a, o preço de abertura, o preço de fechamento, a máxima e a mínima daquele dia. E cada ponto neste gráfico específico, ele é um dia de pregão. Só que olhar um gráfico cru assim ele não te diz muita coisa, é muito difícil identificar algum padrão que vai te indicar que a, aquela ação vai subir ou que ela vai cair, o que, que tu deve fazer Então, o que as pessoas fazem, que os analistas fazem, eles utilizam indicadores Então, aqui nessa figura eu coloquei três indicadores, três médias móveis com diferentes períodos, então eles poderiam usar o cruzamento das médias para identificar ah, se cruzou de determinada forma então é um indicativo que a ação vai subir Se não, é um indicativo que vai cair Ou se tiver de alguma outra forma Está é... meio que indeciso, o mercado não sabe o que ele faz E aí novamente Utilizar poucos indicadores assim, tu não tem Como é que eu vou dizer, não é uma, uma Mas Como se fosse uma sintonia fina, tu não sabe exatamente o que, que vai acontecer Então tu pode adotar mais indicadores mas aqui eu coloquei um, um exemplo de três indicadores por gráfico, né? Exceto nesse último que é um indicador só, tudo isso é um indicador. Uh, qual é o indicador que eu uso? Como é que eu consigo combinar tudo isso para ter uma noção de que o mercado vai subir, que o mercado vai cair, que eu vou ter lucro com aquela ação, que eu não vou ter? Uh, para investidores um pouco mais experientes, assim, com anos de mercado, eles já têm um setup já pronto, então eu utilizo médios, utilizo uh, volume, utilizo nuvens de Timurco e ok, eu consigo me virar. Mas para os iniciantes isso é bem complicado. Então a gente foi para a literatura e viu como é que a é, é é literatura, como é que as outras pessoas, enfim, como é que os outros uh, pesquisadores estão tratando esse problema. Eles conseguem tratar... Uh, como é que é isso? Um, aqui eu peguei três, uh, cinco trabalhos de uh, Que tratam esse problema Que eles identificam padrões nos gráficos uh, E tentam prever o próximo dia Se a pessoa tem que comprar ou vender Então o nosso problema aqui Ele não é um problema de regressão Ou seja, eu não tento prever o preço futuro Eu tento prever uma ação futura O que, que eu tenho que fazer amanhã? Então veja o preço de hoje E... Amanhã o que eu tenho que fazer? Você tem que comprar a ação, você não tem que comprar Enfim Esse gráfico aqui é um gráfico da Boeing E se eu tivesse comprado Feito, a, digamos que a coisa mais Sem inteligência, assim, não digo burra, mas enfim Mais simples de todas uh, Que é ter comprado no início desse período E vendido no final do período Eu teria tido um prejuízo de 6,28% Os outros trabalhos que utilizam técnica fuzzy com séries temporais, SVR com Pearson Linear Regression, acho que se eu não me engano o nome, uh, SVR é o equivalente ao SVM só que para regressão, ou seja, eu tento prever um valor contínuo no futuro, um preço, uh, com backpropagation com rede neural, uh, BCluster cluster com KNN e BCluster cluster com rede base, e vendo aqui Uh, esses trabalhos, eles fazem compras e vendas ao longo do período e eles estão tendo um lucro interessante. E a gente pensou, ah, será que ainda tem espaço para a gente explorar essa esse mercado, digamos assim, esse, esse nicho de, de pesquisa? Uh, e sim, quando a gente compara com o oráculo, o que, que é o oráculo? Se eu soubesse do futuro, se eu soubesse do dia de amanhã, o que, que eu deveria ter feito hoje? Foi esse cálculo que a gente fez ali. Então, sempre que caía, dependente do percentual, Uh, se amanhã fosse cair a ação, eu vendia hoje e garantia meu lucro. Se amanhã fosse subir, eu comprava e garantia aquele, aquela subida. Uh, fazendo isso perfeitamente, que a gente sabe que é impossível, se eu não souber do futuro, uh, eu teria um lucro de 317%. Então, vendo o melhor caso, que o estado da arte, uh, nessa tarefa, o cara conseguiu quase 40%. Então, sim, eu tenho um espaço de, de pesquisa. Então foi aí que a, gente, que a gente decidiu trabalhar com esse, com esse mercado, né? com, esse, com esse assunto. Então vou falar um pouquinho do que, que o Estado da Arte faz. O Estado da Arte é um artigo de um pessoal da China, que ele, fa ele utiliza basicamente três técnicas de, de machine learning de mineração de dados, enfim que é a clusterização do tipo hierárquico. B-Cluster, que é um, um outro tipo de clusterização naive Base para fazer a classificação E eles utilizam também como dataset, como conjunto de dados das ações Um total de 10 grupos de indicadores técnicos, ou seja Uma média, uma média móvel eu, eu caracterizo como um grupo de indicador E os 32, grupos, os 32 indicadores que estão abaixo seriam se eu utilizo uma média de 10 Quinze, vinte e 30 períodos Já são quatro, quatro médias do mesmo grupo de indicadores uh, Então eles utilizam 32 grupos Combinados naquelas dez médias ali Então como é que funciona um pouquinho mais a fundo esse trabalho? Uh, o cluster hierárquico Ele é um cluster de... É um algoritmo de agrupamento Do tipo não supervisionado Então eu não preciso ter a classe Eu não preciso saber que aquele que aquele dado é um dado do tipo compra, um dado do tipo venda, ou independente do, do assunto, eu não preciso saber o que é aquele dado, eu só preciso saber que tem aqueles dados, tem aqueles conjuntos de, de variáveis, de características daquele dado, e eu vou agrupar aqueles dados de alguma forma. Ele é do tipo de ser sem sobreposição de elementos, ou seja, o elemento que está num grupo ele não vai aparecer em outros grupos. Ele é do tipo também não relacional, então eu preciso ter. O conjunto de dados cru, raiz, para uh, conseguir fazer esses grupos. Eu não consigo a partir do que seria o tipo relacional, que é tendo só a relação entre distâncias entre os outros elementos. Eu preciso dos elementos em si. Ele gera uma hierarquia de, parti de partições, que é o, por isso que é hierárquica, e ele não necessita que eu previamente diga o número de clusters que ele vai formar eu posso dizer uma distância e ele vai me dizer, ó, dessa distância de, entre os elementos eu te dei 10 grupos ó, ao invés de eu dizer para ele, ó, me forma 10 grupos aí. então aqui eu tenho um exemplo de como é que funciona a relação entre o cluster hierárquico e os outros tipos particionais que são, por exemplo, o k-means uh, no caso do k-means, eu tenho que dar, vou ter que dizer para ele ó, eu tenho esses dados aqui, que são os personagens do Simpsons, por exemplo e tu me forma dois grupos Ele forma, foi lá e formou os grupos da família e os grupos da, da escola, por exemplo Enquanto no hierárquico ele vai fazer a relação, a distância entre os elementos do, do teu dataset, né, do teu conjunto de dados E aí eu dou para ele uma distância, eu digo, ó oh, tu me dá todos os grupos que formaram a distância 1 Aí ele passaria uma linha aqui e, dizia, e diria isso aqui é um grupo, isso aqui, esse elemento isolado é um grupo Esse outro é um grupo e esse outro também é um grupo Então ele me deu quatro grupos Ou então dois Então vai passar uma linha por exemplo aqui Vai me dar esse grupo, esse grupo e esse outro grupo Três grupos E assim sucessivamente Ele é muito... É, nesse problema que eles, eles usam o cluster hierárquico para tentar identificar quais dias de pregão eles estão andando similares, similarmente, enfim. Então, eles conseguem verificar independente se é um, um momento de subida ou de queda ou se vai ter elementos diferentes ali. Pode ter três elementos de subida, quatro elementos de queda, mas os dias em si andaram parecido para posteriormente uh, submeter o algoritmo de Bicluster. E o que, que é o algoritmo de Bicluster? Ele é um algoritmo de, bastante utilizado para mineração de texto, predição para, uh, para de ações e bioinformática. Uh, os agrupamentos eles são realizados tanto por features, ou seja, as características do meu dataset, quanto pelas instâncias que são os elementos. Nesse caso, seriam uh, os indicadores como características do meu dataset e os dias de pregões como os elementos. Uh, Nesse tipo de cluster, a instância, os, uh, o registro, ele pode estar tá, simultaneamente em mais de um grupo, assim como a feature. E ele, na literatura, ele é conhecido como subspace cluster, co-cluster e cluster bidimensional. Então aqui eu tenho um exemplo de como é que funcionaria o bicluster em relação ao cluster normal. Enquanto o cluster eu faço por todos, uh, agrupo os elementos por todas as características meu dataset ou uh, por característica, no Bcluster eu consigo fazer o agrupamento das duas, nos dois sentidos, tanto por características quanto por uh, instâncias, né? quanto por elementos. E ele vai me dar no meu dataset agrupamentos com formas diferentes. Então eu posso ter num, no mesmo dataset um grupo com quatro linhas e quatro colunas como eu posso ter um outro grupo com três linhas e quatro colunas ou cinco linhas e duas colunas e ainda assim são grupos válidos. Uh, isso é interessante nesse tipo de problema porque uh, eu consigo agrupar depois que eu identifiquei os dias que andam similares eu agrupo os o que, que na, o que poderia ter levado aqueles dias a terem aquele comportamento. Então eu vejo, ah, foi olhando as médias 1, 2 e 3, eu consigo identificar uma certa coerência. Então eu faço um agrupamento desses dias com as médias 1, 2 e 3. Aí ah, nesses outros dias, ah, foi as médias 5, 6 e 7, sei lá. E assim eu vou fazendo agrupamentos e tentando identificar padrões que levaram a uma compra ou a uma venda. Uh, e aqui então eu tenho um, tenho um exemplo do que uh, é um B cluster no final das contas uh, Ele fez um agrupamento de 4 dias, 4 pregões e 6 uh, uh, médias E essa última aqui é a classe, seja, sendo a classe 0 uh, para manter a oposição, não faço nada A classe 1 um para deveria ter comprado aquela ação, compre Ou a classe menos 1 para não comprar, que é o, aqui não, não aparece Posteriormente a isso, ele, ele busca o centroide de cada cluster Ou seja, eu pego todos os elementos, coluna por coluna E pego o elemento médio, como se fosse, né? Pego a média dos elementos uh, E isso aqui, ele trata como uma regra de transação Então eu vejo, quem está se aproximando disso aqui Se está perto disso aqui, então quer dizer que esse dia é um dia de não fazer nada e assim sucessivamente para os outros biclusters que aparecerem. E por último, ele utiliza o Naive base como como classificador. Então é um classificador baseado em probabilidades, Eu verifico a probabilidade daquelas daquelas características que aconteceram hoje de, aconte, de acontecer de aconteceu ou não o que eu estou esperando. Ele por ser naive, ou Naive base em si, ele é ele assume a independência entre os entre as características, entre os elementos, os atributos. Uh, ele é insensível a dados irrelevantes, ou seja, se eu tenho um dado que não faz diferença nenhuma para a classe que ele vai gerar, uh, na, na, na probabilidade ele vai ser irrisório. Uh, ele lida bem com dados tanto discretos quanto contínuos e é rápido para treinar então aqui eu tenho um exemplo do um exemplo do naive base que no meu dataset por exemplo eu teria uh, o exemplo original é para se eu vou ou não jogar tênis para uma partida de tênis então eu vejo as características do dia ah tá ensolarado tá chovendo enfim e aí vou uh, vendo ó, no meu dataset eu tinha dois de dois registros que diziam que estava ensolarado E eu realmente joguei, joguei tênis E não joguei tênis em três dias que estavam ensolarados A temperatura, aqui em Fahrenheit uh, Dos dias que tiveram jogo de tênis o jogo, E os outros que não tiveram E assim sucessivamente para todos os atributos do meu dataset E aí posteriormente eu recebo um registro E verifico a ah, qual que é a probabilidade de eu jogar tênis Dado que Está ensolarado, então é uma probabilidade de 2 em 9 de ter uma partida de tênis. E aí depois eu verifico uh, entre as duas classes: hoje, dadas essas características do dia, eu devo jogar tênis ou não? Visto, baseado na probabilidade. Então o que, que ele faz no trabalho? Basicamente ele faz a mesma coisa: compara com todos os big clusters que vai gerar aquela, aquela matriz ali que eu, que eu mostrei antes, aquela tabela. E ele vê a probabilidade de, daquele, do dia de, atual, do dia de hoje Com essas médias que eu tenho hoje, indicadores, enfim uh, Eu deveria comprar a ação, deveria não fazer nada Ou deveria vender E aí eu gero uma ação no final uh, Para o nosso trabalho, a gente utilizou esse aí como base então né? A gente pensou o mercado de ações ele é um mercado, é um, é um nicho que ele é muito volátil, então todos os dias acontecem alguma coisa que possivelmente não estavam mapeados nos dias anteriores. Uh, por que, que eu não, não vou atualizando o meu modelo de dados para uh, conseguir ficar, digamos, que é redundante, mas enfim, o meu modelo continuar atualizado e a predição dele continuar sendo uh, boa? Então para isso a gente utiliza o conceito de fluxo contínuo de dados E ele se diferencia do clássico que se usa normalmente Do tipo batch ou por lote Que é, no, no batch ou lote eu tenho um conjunto fixo de treino, um conjunto fixo de teste E esses dados eles não mudam ao longo do tempo Enquanto no, no fluxo contínuo novos dados vão entrando E tu tem que ir tratando aqueles dados e incrementando o teu modelo o fluxo contínuo de dados ele se caracteriza por uh, lidar com grande volume de dados Grande variedade de fontes e dados produzidos em, normalmente em alta velocidade Então tem tenho que ter técnicas para que o meu modelo ele consiga se atualizar rápido o suficiente uh, E também fisicamente, uh, tem que ser fisicamente possível Ou seja, eu tenho recursos limitados, eu tenho tamanho de memória limitado, eu tenho processamento limitado e eu tenho que ter técnicas para que consiga atualizar o modelo e lidar com isso aí. Então uma das técnicas que a gente está usando nesse trabalho é, o, é o, a janela de eventos, que ela tem, ela se propõe a, conforme, conforme os dados vão uh, acontecendo, digamos assim, né, vão sendo produzidos, eu vou tomando alguma atitude em relação ao meu modelo. Então eu tenho dois tipos de janela, um tipo de janela deslizante, que eu vou deslizando ao longo do tempo e acrescentando uh, conhecimento na minha, no meu modelo, atualizando o meu modelo ou as janelas de marcação, eu marco um determinado tempo quando esse tempo acabou eu inicio uma nova janela, digamos que eu esqueço tudo que eu, que eu aprendi antes e vou aprendendo coisas novas agora e uh, a gente está usando esse tipo de... então essa é uma das modificações que a gente fez em relação ao trabalho original e a outra modificação é o uso do do naive base, que a gente está usando um KNN uh, simples. Então a gente fez alguns experimentos fazendo só basicamente só essas alterações. Nosso setup experimental ele foi a gente não desenvolveu os trabalhos dos outros a gente só pegou os mesmos as mesmas ações que eles utilizaram para realizar a comparação com o mesmo período de treino e o mesmo período de teste. Como a gente está utilizando a janela do tipo deslizante Então, a gente está usando uh, a janela que desliza em uma semana útil Então, sempre que eu acumulo os dados por uma semana útil De segunda a sexta ou, enfim, é, Eu acumulo os dados Eu incremento, atualizo o meu modelo E esqueço os dados de uma semana das mais antigas Porque a gente acredita que no mercado de ações os padrões que aconteceram mais recentemente eles deveriam ter força maior ou influência maior no comportamento da ação do que dados que aconteceram há 5, 10 anos atrás Então a gente vai atualizando o um modelo sempre com uma janela de um ano de evento Então, atualiza uma semana, uh, incrementa uma semana, esquece uma semana atualiza o modelo Então sempre tem um ano andando uh, A gente utilizou também esses indicadores, a gente utilizou só seis tipos de indicadores com algumas uh, variações entre, entre eles então a gente tem 10 colunas extras além daqueles abertura, fechamento, máximo e mínima que o gráfico já me produz e os resultados que a gente tem que a gente obteve foram esses uh, eu, eu circulei aqui o nosso método e o estado da arte e dá pra ver que a gente conseguiu um desempenho uh, relativamente superior, bem superior na verdade ao estado da arte e a todos os outros a todos os outros modelos já recentes propostos a gente acredita que isso se deu porque a gente está atualizando o modelo frequentemente a gente não descobriu padrões uh, uma vez na vida e nunca mais atualizou o modelo então e dá para ver também que naquela ação da Boeing que eu tinha mostrado lá no início uh, comparando com o um oráculo a gente está mais perto dos 317% do que os caras. Então a gente está com um resultado bem, uh, bem interessante. E aqui a gente tem... Eu trouxe um, um exemplo na mesma ação da Boeing uh, dos pontos de compra e venda que o, que o nosso modelo sugeriu, nosso método. Sendo os pontos verdes as compras e os pontos vermelhos as vendas. Uh, Dá pra ver que, que em alguns momentos, em muitos momentos na verdade, ele, ele toma ações, atitudes que poderiam ser consideradas ruins, então ele comprou num valor que estava mais alto e vendeu num mais, mais baixo, então eu tive prejuízo, mas em alguns momentos ele tem um comportamento bem bom, então ele comprou aqui embaixo e foi vender só aqui em cima, inclusive num ponto, num pico, né? logo em seguida o valor caiu, em seguida ele conseguiu comprar num valor bem baixo A venda não foi tão boa Mas ainda assim ele conseguiu um lucro bem interessante Então Visto que eu tenho alguns pontos Tipo aqui também que ele Praticamente saiu no zero a zero, só paguei corretagem A gente ainda tem espaço Para melhoria A gente fez também um teste com a ação da Vale Com um período bem maior para testar Se o seu modelo, se o método Ele consegue e se realmente se atualizando ao longo do tempo então a gente fez um teste de 10 anos então a gente criou, a gente testou o modelo, descobriu os parâmetros de distância de clusters e biclusters em 6 meses e testou com uma janela de 10 anos também com a mesma uma semana útil uh, na ação da Vale, entretanto, a gente fez algumas pausas para verificação, porque Nesse período de 10 anos, tiveram eventos que eles eram imprevisíveis, realmente imprevisíveis, que foram o estouro das duas barragens, que aconteceram em 2015 e em 2019. Então aqui a gente fez um ponto de verificação logo antes do estouro da de Mariana e uns dois meses depois, e para Brumadinho a mesma coisa e o final do período de teste. então Aqui a gente consegue ver que o modelo ele foi muito bem para os seis primeiros meses, que foi o primeiro, que foi exatamente igual ao que os outros trabalhos fazem. No sentido de encontrar os parâmetros ideais para os seis meses. Mas quando eu parei de fazer isso e fui só atualizando o meu modelo com os parâmetros que eu tinha descoberto lá no início, o desempenho ele vai diminuindo até o. Até o Pós-Mariana, a gente ainda tem um desempenho bem superior à variação no dia. Aqui a gente tem que ressaltar que, como a gente não tem trabalhos, na verdade são muito poucos, que trabalham com a ação da Vale, com ações brasileiras no geral, e não tem nenhum trabalho que vá trabalhar com ações com 10 anos de teste, a gente fez. A, variação, a mesma variação que a gente fez lá na Boeing A gente fez aqui de, de lucro Então eu comprei Simulei que eu tinha, que tivesse comprado nesse dia E vendido nesse dia Essa é essa variação Então se eu tivesse feito isso Nesses períodos Nos três primeiros períodos eu, tiri, eu teria lucro Só que nos outros três Eu teria um prejuízo Não é prejuízo Eu teria em relação ao, A variação do período eu Teria um prejuízo Mas ainda assim eu teria um lucro no meu, no meu método né? ah, E esse foi um problema que a gente encontrou, na verdade Olhando para a ação da Vale em relação, ah, Que os métodos, que os outros trabalhos que a gente está se baseando Eles têm, porque eles trabalham Na verdade está aqui nas conclusões ah, Nessa parte, que eles trabalham com treino e teste então eu descubro quais são os parâmetros que vão passar no teste, executo no meu treino, ele vai achar, vai encontrar os clusters ideais no meu treino, vai executar no teste, vai passar. Naquele teste ali, ele é muito bom. Mas se eu inserir novos dados, ainda mais com, com ações, que eu não sei o comportamento, como é que ele vai sair? Eu não tem, não sei como é que ele vai sair. Então o ideal seria que a gente trabalhasse com o estilo de treino, validação e teste, onde uma parte do meu treino eu uso para validar, e aqueles testes ele realmente são dados que eu nunca vi, e aí nesse formato eu tenho um desempenho esperado, que é uh, inferior ao do outro. Uh, do andamento até então da pesquisa, a gente pode concluir que o conceito, o conceito de, uh, de uso de fluxo contínuo de dados ele funciona muito bem para esse tipo de problema, que nem a gente conseguiu ver nos outros, naquelas, nas tabelas que eu mostrei e para as próximas etapas assim da pesquisa a gente ainda tem que realizar testes com ações com outros períodos maiores do que foram realizados antes que é aqueles um ano e seis meses de teste uh, outros ações de outros mercados então pegar mais ações brasileiras de repente ações da China ações de outros que têm comportamentos diferentes e talvez testar algum outro classificador porque o KNN ele é um classificador que é bem simples talvez próprio na IVBIs, talvez algum outro classificador que se saia bem em fluxo contínuo de dados. Aqui estão as referências então para os trabalhos que a gente fez uh, a comparação e o estado da arte aqui embaixo. Uh, obrigado e um agradecimento aqui às empresas que estão patrocinando a pesquisa. considera que tu não tem custo, que a operação é gratuita, porque senão é, uma, é, um, é um dado que é, é... Depende de cada corretora. Exato. Depende de cada corretora. Posso ter uma corretora que me cobra um valor fixo e outra que me cobra um percentual. Então, ele considera que não tem custo. Esse percentual é tipo o percentual net de crédito que tem ao longo das transações, é da maior ganho que O maior ganho que eu tive na verdade é o ganho no final do período de teste, né? Ah, eu considerando que eu comecei um <coughs> o acumulado, considerando que eu comecei sei lá eu com 100 reais, quanto que eu terminei no final do período de teste. Esse é o um lucro que eu tive. Tudo tá bem? Nas janelas de tablets que ele está usando, está usando o né? peso nas janelas? Não? não. Não testou isso? Não testei isso. É uma boa para testar? E pode ser que nas janelas mais atuais, o poderia ser maior, talvez, do que as mais antigas. Sim, sim, eu não fiz. Eu fiz só para atualizar realmente o modelo, mas quando eu vou fazer a classificação, eu não pesei os da... O que está dizendo é pesar os dados que são mais recentes em relação sim. aos antigos. Não, não fiz. É um... Mas lá em frente você consegue colocar peso, né? Para dar mais valor para o mais recente e menos valor para o mais antigo. Uhum. É uma para a gente fazer esse teste ainda. Então, que é dito, uh, o gestivado é saber se no dia seguinte vai subir essa ação a partir de então tomar uma decisão de se ele deu ou comprar isso? Se não no, no período seguinte, não necessariamente no dia seguinte. O que eu gostaria realmente é comprar e já sair ganhando. Mas eu posso comprar, dar uns dois dias e começar a ganhar. Quero ganhar no final do meu período, no final da minha ação. Não sei se eu respondi. Tem que te dar uma ótica, tipo, compra e agora a gestão. Não, compra. Daí depois de X tempos, atualizando o modelo sempre, vendo os, o comportamento dos dias que se seguem Ele diz, ó, oh, vende No final do dia ele me diz isso Então tem três estados aí, compra, vende e vende Isso Isso seria uma operação não para day trade, mas sim para swing trade Swing trade, é para swing trade Tanto é que a janela que eu trabalho, que foram os dados gratuitos que eu encontrei, né Senão tem que, enfim, pagar E aí não é legal Uh, são dados diários. Eu não consigo dados de 15 minutos, de 5 minutos para fazer com day trade. Então sim, são swing trade. média de tempo que deixou Cara, eu não verifiquei a média de tempo. Mas tem algumas que são poucos dias. É, tem algumas que são poucos dias, outras que são quase um mês então foi na verdade essa aqui ela realmente ela foi muito boa mas eu gosto dessa aqui que ele conseguiu comprar numa baixa e vender numa alta esse é o comportamento que eu gostaria de ter sempre né ah, é ela ele fez isso algumas algumas vezes né esse aqui eu não gostei tanto eu gostaria que ele tivesse feito uma venda aqui comprado aqui enfim. Ah, ver, você nem a visão que ali embaixo, aqueles pontinhos ali são parte relevante é Não, isso aqui, esses pontos aqui? É, esses não, pontos esses ali. pontos aqui são os que tiveram, se eu não me engano, é pagamento de dividendos ou alguma coisa assim que a plataforma que eu tirei, que foi do TradingView, ele plota direto no gráfico. Sim, mas esses fast aí como normalmente uh -huh. uh -huh. que vemos é aí não representa uma variável, eh feature name. Né? Não, não, é, não entra. Outra é. coisa, eu tive a impressão que eram dois Estados Unidos, que nem o ali, um, lá nos data sete inicial parecia que era 1 e 0 em relação a compra ou deixa de comprar, porque eu entendi que o mandador era para compra, mas ele é para venda também. Enquanto como é que o, o é um... comportamento da tá seta vermelha ali, venda, como é que você decide vender? Tá? Eu verifico o, como é que estão os indicadores e perto de quais big clusters que estão, aqui, que estão esses indicadores aqui do dia da seta da venda. Então se eles estão mais perto de B-Clusters do tipo venda, então eu deveria acreditar que aquilo ali é uma venda, então sim eu trabalho com três classes, compra, vende e não faz nada porque tu tem isso no mercado eventualmente, ah, e acho que é isso. Então, porque, é, você utilizou no final das contas acho que seis indicadores, né? Seis, dizer, seis indicadores ou... diferentes. Esses indicadores, o, o, na hora que você fez os testes, você fez resultado te direcionou para esses indicadores, ou são indicadores que são utilizados pelo mercado e que você definiu que se deveria eles, ser utilizados? Eles são bem utilizados pelo mercado, tanto é que os valores que eu peguei, esses aqui eles são uh, empíricos, eu usei isso aí no passado, fazendo manualmente, achei, ah, eu gostei desses indicadores, vou usar, e esses outros valores que tem aqui são padrões, são default. então uh, uh, criei a fórmula né, para criar esses indicadores e utilizei as variáveis padrões dele mesmo então, Existem outros que, às vezes, é, se fosse composto do seu modelo poderia melhorar a sensibilidade dele? Isso é feito e dá um retorno já pelo seu modelo? Ou... Eu não fiz esse teste, mas sim, existem centenas de indicadores que a gente poderia simplesmente acrescentar no... E, e esse é um ponto que eu não, não levantei na apresentação esse, uh, esse método que a gente está desenvolvendo, ele hoje digamos que por casualidade ele está aplicado a mercado de ações, mas ele poderia ser aplicado para outras coisas sei lá, eu, tu está vendo só chutando alguma coisa tu tem plantio de batatas então tu tem ah, incidência de sol tu tem chuva, não sei o que todo o dataset bem construído tu vai lá, faz ah, os clusters, os big clusters e decide Pá, acho que está um bom dia para plantar batatas no futuro eu vou ter um retorno bom ou então não, se eu demorar mais tempo Eu vou ter um Não vale mais a pena plantar batata Porque talvez vai começar a chover não sei Mas ainda assim poderia ser usado Então eu poderia trocar Esses indicadores aqui Por outros e o, o modelo Deveria continuar funcionando Não sei se é isso Isso? Eu tenho dados acumulados De um ano Tá meu modelo está deslizando uma semana em um ano. Qual foi o racional que você decidiu uma semana? O racional foi tempo de processamento para descobrir os, padrões, os parâmetros. Eu demorava pouco mais de um dia, se não me engano, para descobrir os parâmetros. Então, se eu fizesse uma janela de meia semana, por exemplo, ou um dia eu demoraria muito tempo para descobrir os parâmetros e dar uma ação para o cara no, no final do dia. Então a gente pensou, ah, final de semana o mercado não funciona mesmo, então uma semana útil, no final de semana eu atualizo os parâmetros com o que aconteceu, esqueço o passado e na segunda-feira eu estou pronto para dar uma ação para o cara. Duas perguntas, então, só um uh, tu não, tu não chegou então, a, ter, a colocar em testar uhum. isso na, na prática e, e tu tem, como é que tu farei isso, qual, qual a minha Estrutura para andar a produção, como é que o software usaria, uh, qual a habilidade de fazer isso? mais perto de produção que eu cheguei foi aquela janela de 10 anos. Mas eu digo não... para ir para uma corretora e colocar isso, não, tu, tu não chegou a, a ir até aí, tipo, explorar como é que seria isso na prática? Né? Não cheguei a explorar isso, né? então, eu, só, não sei. Eu rotulo o dataset para saber quais dias que subiram, quais dias que caíram, enfim, quais para dar essa classe, né? Ó, se aqui subiu, tu deveria ter comprado, por exemplo. Tu mesmo isso. O dataset, sim. Os algoritmos de cluster eles funcionam não supervisionado, então eu retiro essa classe, digo, igual a só quem é que tá andando parecido. Sim. Na parte do bicluster, eu coloco as classes de volta, faço a média para achar só o centroide e vejo quem teve a maior parte, maior participação naquele B cluster. Então se for três vendas e uma compra, então um, cl um B cluster de venda. Basicamente isso. Última pergunta Teve uma pergunta do colega de integração. Eu fiquei trouxe para saber qual foi a plataforma que usou para fazer os testes. Isso pode facilitar a integração dos OK. No sentido de linguagem de programação? Sim. Python. Python. Só Python. Ah, tem um. Um tem suporte consegue desenvolver outras linguagens, por exemplo, é, Por enquanto, está na fase de pesquisa ainda. Como os, os resultados eles ainda não estão bons o suficiente, trazendo mais para o mundo real, que seria aquele dado da aquele teste da, da Vale que eu fiz, uh, eu não cheguei a... Nessa parte ainda de colocar no mercado, eu queria que os testes ficassem bons Aí eu penso em como é que, como é que a gente vai fazer a integração Mas a princípio ele vai continuar sendo em Python e a gente fazer um web service, alguma coisa assim Qual foi o período de treino? A gente não lembra esse resultado aí, é um resultado de um semestre de 100% Qual foi o período de treino que foi usado para esse teste? Os clusters que eu... o período de treino é de um ano a minha dúvida é qual foi a data, a pergunta tinha no anterior as datas de treino? Aqui, o início do, de 2008 e o final de 2008, Sim. isso é o treino, e aí o 100% é feito nos próximos seis meses, e assim sucessivamente Beleza, então Beleza, pessoal, acho que vamos deixar as perguntas para lá, vamos agradecer de novo,